Mais uma dica de treinamento aqui do canal do professor Emílio Júnior Lembrando que no final desse vídeo Vai ter aquela promoção da bicicleta ergométrica Hoje eu tenho uma convidada Venha cá minha mãe Minha mãe vai fazer o treinamento da prancha abdominal Juntamente comigo Então vem cá minha mãe Essa daqui é minha mãe Para quem não conhece, dá um oi, dá um tchau Isso aí Nós iremos fazer a prancha abdominal Minha mãe até que na prancha abdominal ela sai direitinho eu vou demonstrar aqui. Fica aí que eu vou demonstrar como é que é. Chega um pouquinho para lá. Isso. A prancha abdominal, você vai fazer o seguinte. Vai descer, ficar na posição, como se fosse fazer uma flexão de braço e ficar assim. Você não desce nem o quadril e você também, muito menos, vai subir. Você tem que ficar nessa posição aqui. Pegou? Então, vai ficar nessa posição um tempo determinado que nós iremos escolher, vai lá, deita, ela vai deitar, vai fazer a posição da prancha, abaixa um pouquinho mais isso, sobe, sobe um pouquinho, isso segura e fica, vai ficar o máximo de tempo que você conseguir nessa posição, segura, segura, embora, estica bem o corpo, não deixa o corpo descer não, isso aí. Isso aí. Esse é o exercício que vai fortalecer todo o seu corpo. Prancha abdominal com os braços estendidos. Vamos embora. Continua. Não para. Segura. Segura. Segura. Olha para frente. Contrai a barriga. Chora. Vamos mãe. Não ri, não ri. Contrai. Segura. Isso aí. Deixa o corpo começar a tremer. Eu quero que passe desse estado. Esse tremor não, não arreia. Esse tremor no corpo é normal. Isso significa que os músculos estão atuando ao máximo. Foi isso. Descansa, fica de pé. Me dá a mão aqui, levanta. E nem precisou me dar a mão. Então, terminou esse. Vamos fazer o seguinte: prancha com mais um exercício. Já que ela tá, tá bem? Não tá, chega um pouquinho para lá. Abre a perna, dessa forma, abriu as pernas, segura a minha mão, segura a outra, agacha, joga o bumbum atrás, atrás, atrás o bumbum, volta, vai, agacha, volta, agacha, vai lá atrás, lá atrás, vem para frente você, só joga o bumbum para trás, isso, é assim, não, braço esticado, vai, isso, Desce aquela é lá embaixo, isso, sem rir, vambora Isso, vambora, isso, 78 anos Provando para vocês que dá para treinar independente da idade Desce, vambora, isso, trabalha essa perna Vambora, isso, parou, descanso um pouquinho enquanto eu dou um recado Mas fica aí, é, quantos anos? 78. Fala alto. 78. 78. anos fazendo agachamento e prancha abdominal e você vem me falar: "Professor, eu tenho 46 anos e não consigo". porque você não treina? Tudo é treinamento. E olha que ela tá gordinha, não encolhe a barriga não. E olha que ela tá gordinha, não encolhe a barriga não. É isso aí. Vamos embora Vou dar um recado enquanto ela se descansa. Para nós voltarmos, tá bom? Vamos fazer mais uma sequência, tá? Não, não, não tem como. Espera. <risos> não tem como que tu vai fugir. Não tem água, não. Vamos embora. Água e depois do treino para não. Também, outro ponto importante. Quando você fizer exercícios assim, que demandem... Ah, eu preciso beber água. senão não, não. não bebe agora, não. Espera terminar essa rotina para você não colocar água no seu estômago. E aí... A sua digestão vai ser prejudicada, sabe por quê? Porque todo o sangue que está tá dançando, né? todo o sangue que está aqui, ele, todo o sangue que está no seu estômago, ele está sendo distribuído para o seu corpo para você poder fazer o exercício. E se você beber água agora, no meio do treinamento, um treinamento assim forte, sabe o que vai acontecer? Vontade de vomitar. E para você participar do grupo fechado, basta entrar em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985. 021 99, -125 -7985. 021 -99 -125 -7985. Vamos fazer a prancha abdominal? Prancha abdominal. Chega mais para lá. Aqui. Deixa eu botar você posicionar. Agora desce na prancha. Isso aí. Vai fazer a prancha abdominal. E, e aí, tirou vai lá, desce aqui isso, olha pra frente segura, vai isso! Depois de fazer a prancha abdominal, aí nós vamos cair dentro e fazer o agachamento. Desce um pouquinho mais aqui o quadril. Isso! Olha para frente a cabecinha. Isso aí! Desce mais o quadril. Isso! Vambora! Vambora! Não chora, não! O máximo que você fizer, o máximo tempo que você puder ficar. Detalhe! Vocês observaram que eu não estou fazendo uma contagem com a minha mãe. Tô deixando a minha mãe com No máximo, no limite dela. E vambora, mãe. Vambora, vambora. Isso. Continua. Olha para frente. Desistiu? Volta. Fica já em pé. Ficou em pé, me dá as mãos. Segura com força. Chega para cá. Agora joga o bumbum lá atrás. Vai. Bumbum lá atrás. Isso. Volta. Um. Vambora. Dois. Desce mais. Abre mais essa perna e desce mais. Abre mais, isso, joga a bumbum lá atrás, 3, vamos embora, mais rápido, 4, mais lá embaixo, eu quero mais lá embaixo, 5, isso, vamos lá embaixo, 6, vamos embora, desce, desce, não ri não, 7, vamos embora, não chora não, 8, vamos embora, tirar essa barriga, vai, 9, e levantar esse bumbum, 10, tirar essa barriga, vai, 11, levantar esse bumbum, vamos embora, perninha, 12, vamos embora, mãe, 13, sem chorar, vambora, 14, isso, 15, o cabelinho tá ficando até bonito, vambora, isso, desce, vambora, isso, esse é um treinamento que você pode fazer em casa com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai, com todo mundo, com o seu filho, com a sua filha, terminamos mais um treinamento, e aí, como é que foi? Ótimo. Foi ótimo, puxou, trabalhou, Vai. então dá tchau a todo mundo. Tchau. É isso aí, provando para você que esse negócio de idade não tem nada a ver não. 78 anos malhando com disposição. Ah, deu um retoque ali, um tapa na tinta, no cabelo. Aí ficou maneiro. Mas, gente, muito obrigado pelo carinho. Esse vídeo faz parte da promoção. Quero faturar minha bicicleta ergométrica para isso. Basta você colocar lá embaixo nos comentários seu CEP e a sua cidade. Lembrando que tem que ser inscrito do canal, inscrito e inscrita do canal, e o mais importante, se eu coloco a minha mãe para fazer os exercícios, é porque eu acredito no que eu faço, e assim como eu acredito no que eu faço, eu não falo para você fazer sem antes não treinar dentro de casa, não só comigo, mas com a minha mãe e as pessoas que estão sempre ao nosso redor. Muito obrigado pelo carinho, até nosso próximo encontro!